Aí, amigos do Rio Maframigos, um bom dia para todos vocês. Eu estou nesse cenário lindo, porque eu quero hoje comemorar o nascimento, o renascimento, o surgimento de uma nova fase, numa nova etapa na vida da Débora, das meninas, das marias, que reinauguro aqui em Rio Negro, na sala em frente à Praça João Pessoa, no centrão de Rio Negro, aqui, um espaço lindo, dedicado à beleza, à autoestima, tudo de bom, tudo de melhor, e quem vai falar melhor vai apresentar tudo isso para nós, e é a Débora, ela que é idealizadora de tudo isso, e que vamos terminar essa live mostrando para você tudo isso, a novidade que já tinha, e agora no novo espaço, muito lindo, Débora, Parabéns pela sua imaginação, pela sua criatividade, por tudo que você fez aqui. Foram algumas marteladas, ah, né? Não, algumas. Ninguém aguentou. Algumas mudanças, mas ficou muito lindo. Parabéns e é sucesso. Ah, obrigada, Douglas. É um prazer ter a equipe do Rio Mafra Mix aqui. É, hoje é um dia muito especial. É, com certeza, todos nós, eu e as Marias, estamos muito emocionadas. Porque começou é, num sonho, numa pequena conversa. E, bem no fim, hoje está se realizando esse nosso sonho. É tudo que tem aqui dentro. Cada espacinho foi pensado é, com carinho para nossos clientes e tudo foi feito com muito carinho, muito amor e a gente quer mostrar o espaço para vocês antes que eu comece a chorar, porque realmente é muito especial o dia de hoje. A gente sonhou muito com esse dia, é, tudo que tem aqui foi muito sonhado, muito planejado. Tá certo, vamos começar aqui pela recepção então, mostra Jéssica, o que você falasse um pouquinho da recepção e, e contar para nós é, como que surgiu então esse Marias, né? como que foi esse pontapé inicial? Bom, começou como é, eu e a Mari, começamos juntas, né? eu com o estúdio Débora Rodrigues, começou a Mari, foi agregando mais profissionais e a gente deixou justo um nome que representasse todas nós. Por isso o nome é Marias, porque aqui dentro todas somos iguais dentro desse sonho e os mesmos projetos de cursos e crescimentos, as ideias bateram e a gente achou que esse nome ia simbolizar muito bem todas nós. E todas as mulheres, inclusive as clientes que estão aqui dentro, é, como um nome igual. Débora, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, dá para agendar pelo Instagram, Facebook, WhatsApp. Como é que vocês conversam com a mulherada? Sim, a gente tem o Instagram, é Marias Beauty Academy, que hoje a gente colocou o nome Academy. Até me perguntaram se é academia. Não, é porque a gente está com o projeto de cursos também. Porque além de elevar a autoestima de cada cliente, a gente também tem essa mudança na vida de pessoas através de uma carreira profissional na área da beleza. Então, agora a gente, além de. Antes era Maria Arte e Beleza, agora é Marias Beauty Academy. Que legal. Vamos mostrar então esse, essa academia para a galera? Sim. Pode chegar perto aqui, Jéssica. Vamos mostrar. Aqui é o, a sala... Do, do curso, do treinamento. Isso, então aqui é a sala de treinamentos, é uma sala toda equipada aqui com as macas, com as mesas, é, monitor, é, tudo para a gente passar o nosso conhecimento através de, de cursos. É, a gente tem o curso de micropigmentação, design de sobrancelhas, é, unhas, limpeza de pele, é, extensão de cílios. Então, para profissional que quer entrar nessa área tão desejada, é, a gente vai ter esse, esse projeto também. E esse curso, Débora, muda vidas né? As mulheres vêm aqui atrás de uma profissão E saem daqui dona do seu próprio negócio Com certeza a gente... Nossa, até vou falar um relato de uma aluna minha é, Que me mandou a foto do quarto da bebê dela ali Todo mobiliado E que ela realizou através da micro E fazer uma mudança dessa na vida da pessoa É incrível sabe? Não tem preço, né não, Débora? Não tem preço Vamos mostrar mais sala, então? Nossa. Então pra... vou deixar a Gésia passar na frente aqui <risos> E, Débora, para qual sala nós entramos agora? Agora a gente vai para a sala da Físio, é a doutora Isabel Peters. Então, a Isa trabalha com a limpeza de pele, com as massagens e também eu acho importante ela comentar um pouquinho sobre a massagem emocional, que é uma massagem muito diferenciada que ela faz e é incrível. Dá para fazer essa massagem ao vivo, não? <risos> Daria, né? <risos> é incrível. Deixa eu conversar com ela aqui, então. Meninas, meninos, que... Nos... E lembrando que não só para meninas, né? Meninos também... Pode... Eu vou sentar aqui, eu tô tão... Tá tão gostoso aqui. Você podia contar um pouquinho mais como que é o teu trabalho? Olá, bom dia a todos. Então, meu nome é Isabel, né? Eu sou fisioterapeuta. E eu atendo aqui no estúdio com a área de estética facial e corporal, um pouco da terapia manual também, que é para tratamento de dor, é, dou cursos na área de limpeza de pele e, como a Débora falou, nessa né, novidade aí da, da massagem emocional. Então, a massagem emocional vai tratar tanto a parte física como emocional. E aí a gente consegue identificar os traumas, desde os três anos de idade até a vida adulta, né, até o dia de hoje. Então, essa massagem é muito interessante, é muito incrível, né? Porque, principalmente agora em fase de pandemia, a gente precisa tratar muito o nosso emocional, né? As crises de ansiedades, depressões, né? Então, essa massagem muito interessante aqui na nossa cidade, né? Então, quem tiver oportunidade, vem conhecer um pouquinho dessa massagem. Então, Michele está nos assistindo agora, minha esposa, você vai me dar de presente e, e eu dou de presente para você essa massagem que Olha. já estamos certo, combinado? Estou esperando. É, então. Muito obrigada, então, muito obrigada. obrigada doutora. Vamos para caminhar e vamos mostrar mais coisa Débora. Que sala gostosa, muito bacana. Agora, a gente continua caminhando aqui para mostrar. Deixa eu aproveitar para mostrar esse... Essa estante aqui, o que, que é essa estante, Débora? A gente vai trabalhar, está trabalhando né, com produtos home care, na linha de cabelos e pele facial também. É, produtos da marca Trans e também da Hout. É Exclusividade, sabe, aqui na cidade, é, essa venda home care desses produtos. Da Hout, a gente é o único aqui na região que revende, são produtos de altíssima qualidade e que tem um resultado incrível. Com certeza tem que vir testar, experimentar que a clientela vai sentir a diferença. Maravilha, então vamos continuando. Eu gostei, vou vir tirar mais fotos aqui, na, na meninas. E lembrando que quem vir aqui pode degustar também de um delicioso cafezinho, né? Olha, está muito lindo o espaço. Vamos para onde? Para cá? Quem é que conversamos aqui? Aqui é a Caoma. Essa aqui é a sala da depiladora. Então agora no verão, mulherada, vamos se preparar para esperando e piscina. Então a gente tem aqui a depiladora, é a Caoma. Aparece aqui, Caoma. Caoma, então você é a responsável por fazer aí a dor na galera, é isso aí? Sim, uhum. eu trabalho com público feminino e masculino, então tem bastante procura masculina hoje em dia, tá bem legal. E eu trabalho com o método espanhol e o rolom. Então, eu acho que, o pessoal, agora no verão tá bombando, vindo aqui a procura. Sucesso para você e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Ótimo, vamos continuar caminhando então. Ó, oh, pessoal, vocês estão vendo aí, estão assistindo, estão acompanhando, mas nada melhor do que ao vivo, vim aqui sentir esse clima gostoso, tá muito bacana vocês conhecerem. Esse espaço. Aqui é o salão, é onde trabalha a nossa cabeleireira Janaína. Então ela vai trabalhar com as com a marca Trans que é aqueles produtos que a gente tem para revenda ali home care. E a gente tá inclusive aqui com o Cristiano, que é o nosso parceiro. E então, vou apresentar a Janaína aí para vocês. Janaína, você é responsável por fazer a cabeça da mulherada? Bom dia a todos. Então, estamos aqui nesse dia maravilhoso, nesse tão esperado momento, né? Hoje a gente tem, inclusive, tá com um evento, que é um o pessoal de Curitiba, nosso consultor da Trans, que é os produtos de salão que a gente está trabalhando. A gente tá fazendo um, um, um evento, um, treinam, um tratamento capilar. Então, onde a gente avalia o, o cabelo e oferece ali o tratamento, a gente já faz na hora. E ainda ganha um shampoo da Trans, que é uma linha profissional, né? Então, aqui é o nosso espaço. Hoje, nesse dia maravilhoso, né? Até o Sol colaborou conosco hoje, né? Então é isso. Quando vocês quiserem qualquer tira, tiverem qualquer dúvida de cabelos, a gente está aqui sempre à disposição para tirar todas as dúvidas. Me conta lá. Você escuta muita história da mulherada. Conta uma história para nós. <risos> ah, a gente... gente Segredo é de profissão? Não, é, é, não pode falar. <risos> Na verdade é assim. A gente escuta muitas coisas. A gente eles desabafa. A gente desabafa. Então o é homem. psicólogo é tudo que é tudo que se pode imaginar. De cabeleireira, a gente tem é todas as profissões, né? É um pouquinho indicado. Mas é maravilhoso a gente trabalhar com pessoas, né? Cada, cada pessoa tem a sua beleza, a sua... Né? Então, é, é um sonho estar aqui. Tá certo, obrigado. Ó pessoal, na descrição do vídeo está o telefone, está o endereço para você ligar, para você vir. Cristiano, eu acho que é muito bacana quando uma empresa chega num nível como esse aqui. Primeiro, é porque chegou num nível de profissionalismo gigante. Sim, então a gente, é, a gente escolhe né, alguns lugares onde a gente investe energia né, na região. E aqui é um desses, né? Então a gente vem com uma parceria forte, aí, pesada para eventos na cidade aqui. Então aguardem para ano que vem que vai ter muita coisa boa para vocês. Muito bem. Seja bem-vindo aí na nossa cidade. Débora, vamos continuar. Vamos. aqui Aqui era a antiga recepção, né? Sim, uh -huh. é, na verdade entrava por aquele corredor. A, o primeiro estúdio era esse pedacinho aqui, ó. Aí a gente ampliou as salas lá e agora para lá também. Então, tomando cê, conta. Você vai tomar conta do prédio, né? <risos> não, só se eu tirar o reumar para Mix, não tem como. Ao vivo ela tá dizendo que vai tirar o reumar para mim. Mix. Só... Vamos acabar essa live agora. <risos> Bom, quem pode, pode, né? Aqui nós temos as meninas, podia apresentá-las? Sim, essa aqui é a Vanessa, essa é a Liliane, elas são as nail designer, tá? Porque é muito a lei manicure é uma profissão maravilhosa. Hoje a gente é, considera nail artist. Porque elas são artistas das unhas. É, muito além de passar um esmalte, é cuidar da saúde das mãos das clientes. É, trabalhar com é, profissionalismo, qualidade, trazer trabalhos diferenciados, técnicas diferenciadas. Então, essas meninas aí são fera. São fera. Quem que vai falar comigo? Pode ser você? Bom você dia. é a Vanessa. Bom dia, tudo bem? Eu sou a Vanessa. É, trabalho com alongamento, manicura russa, esmaltação em gel, que é o que mais as mulheres procuram aqui na nossa, no nosso espaço. Muito bem. E você é a Liliane? Isso, eu sou a Liliane, eu entrei faz uns dois meses no salão também já trabalho mais um, um tempo, mais alguns anos também. E eu faço esmaltação em gel, blindagem, manicure e pedicure. Eu queria apresentar um pouquinho do espaço para vocês e mostrar os móveis, eles são recém-feitos, eles foram feitos pensando no conforto do cliente, desde a cadeira, o nosso atendimento, a amostra da, das decorações de unhas, toda a amostra de esmaltes em gel e os esmaltes comuns. E também é sempre importante ressaltar que a gente tem muito cuidado com toda a saúde de qualquer cliente, toda cliente é muito primordial. Então todos os materiais são esterilizados, a gente usa máscara, a gente usa... Usa a luva e sempre prioriza o conforto e a saúde da cliente. Maravilha, certinho por aqui então, Sim. sucesso para vocês aí, Sim. né? Sim. Só desejar maravilhas para vocês que realmente tem um trabalho de artista muito legal. Vamos lá, Débora? Vamos lá, aqui continua. Aqui é, vamos começar pela Mari, pela <risos> Aqui é a nossa sala de micropigmentação. Então, aqui é um espaço mais clean, porque é, trabalhos que já são mais invasivos. Então, a gente trabalha nessa sala aqui, que a gente já tem a bancada toda projetada, né? Para o nosso material também tem um controle de qualidade e biossegurança. Então, essa sala que eu e a Cátia trabalhamos juntas aqui com a micro. E eu quero apresentar para vocês também a Cátia, minha parceira aqui de bancada. Tudo bom? Olá, tudo bem, você? Então, eu me chamo Kathleen, mais conhecida como Cátia. Eu trabalho aqui faz dois anos já, atendendo com a Débora, fazendo micropigmentação, design de sobrancelhas, aplicação de rena. E eu ofereço curso também nessa mesma área aí. E é um sucesso o trabalho de vocês também. Eu observo que depois que vocês começaram aqui, Débora, o entra e sai de clientes aqui, o, o prédio virou atração turística da cidade. Todo mundo vem e quer saber de vocês. Parabéns! Muito obrigada! Eu queria que a Géssia mostrasse ali um pouquinho dos troféus na Débora e... Do, do pessoal aqui, ó isso mostra lembrando que você também já ganhou prêmios internacionais, né? Sim, foi em 2019, na Alemanha foi premiada na técnica de olhos e nesse ano também foi premiada na técnica de lábios. Que chique! Uhum. Vamos conhecer mais um espaço ali? Uhum. Aqui que tudo começou, com essa moça sim a mariane era minha secretária né entrou como secretária mas é uma profissional incrível é foi meu braço direito é, começou é, de grãozinho em grãozinho é, Batalhando é, na área de cílios E hoje ela é uma excelente referência aqui na cidade E ministra cursos também E procurou se profissionalizar Tem cursos internacionais e nacionais também Com profissionais incríveis E tudo que ela alcança com certeza é fruto e merecimento dela Subindo degraus na carreira E eu gosto que toda vez que eu vou dar uma, ela vai dar uma entrevista Entrevista bomba Ah, sim! É, que ela é famosa! Como é que... Olha, é um prazer estar com você aqui, né a gente acompanhando a sua evolução e sucesso e cresceu Contasse um pouquinho do seu trabalho. Então, eu me chamo Mariane Leste, trabalho aí há dois anos, né, Débora? É, quase, quase três. Comecei como secretária aqui no estúdio. Faz, é, trabalhava como secretária e ia fazendo os cílios, né? Só que chegou uma hora assim, que não dava mais tive que abandonar como secretária para focar realmente nos cílios e me dedicar na área de cursos, que é assim uma área que eu sou completamente apaixonada, porque a gente trabalha com sonhos, outros sonhos, né, é, é, proporcionar para outras mulheres uma nova carreira, né, uma nova vida, então eu sou muito realizada no que eu faço, eu amo, amo as meninas que eu trabalho. Eu falo assim que a gente é uma família, então sou muito, muito feliz com o que eu faço. Maravilha! Débora, mais alguma coisa para a apresentar? Ah, sim! Eu quero aproveitar, deixa já, é, que a gente a gente se reuniu algumas semanas atrás e fez umas bolachinhas de Natal. E a gente está fazendo a venda dessas bolachinhas aqui no estúdio. É, então, se você quiser aproveitar, vem no dia de hoje aí, à tarde, a gente vai estar tá a tarde toda aí para receber é, nossas clientes, venham ver o espaço, como ficou maravilhoso, foi preparado com carinho com, é, para vocês, e já aproveitar e levar o um pacotinho de biscoito, que vai ajudar muito na nossa campanha, é, a nossa parceira lá da Ecoterapia Sonho Meu, é a Camila, a fisioterapeuta Camila, ela faz acompanhamento com crianças especiais, e todo o valor arrecadado com essas bolachinhas, a gente vai fazer a compra de presentes, é, são 55 crianças que serão beneficiadas aí com um presentinho de Natal. Ah, maravilha. Vamos fazer uma reportagem também para divulgar essa venda de bolacha para as pessoas comprarem. É, na quarta-feira. Quarta-feira que vem já vai ser a entrega, sabe? Então, nossa arrecadação até a segunda aí para nós montar os kits e na quarta a gente vai estar tá entregando e divulgando nas nossas redes também. Então, tá certo. Meninas, eu vou terminar a nossa entrevista, vou correndo para a sala de massagem. e <risos> o Que tal? Tem que aproveitar, deixa, né? E convidar você mais uma vez para vir aqui conhecer, conhecer as meninas, conhecer o estúdio e, com certeza, começar uma parceria com a Débora. Débora, sucesso a você, para o Marcelo, tudo de bom para vocês. Somos uma boa vizinhança aí e que o sucesso seja grande para todos nós. Amém. Muito obrigada. Obrigada pela visita e obrigada a todos. É isso aí, gente. Rio Mafra Mix, aqui você bem informado sempre.